Bom dia, meus amados em Cristo Jesus. Nessa manhã nós viemos aqui no monte buscar a presença do Senhor, agradecer a Deus Boa, para mais um dia que, está, que começou, né? Mais uma semana que está começando. Aqui está minha esposa, aqui está minha cunhada, Graziela. Né? E nós viemos agradecer a Deus pelas nossas vidas, pela vida dos familiares, para nossos vizinhos, né? Para que Deus venha abençoar cada um, vocês aí que estão em casa, que nós não oramos só para nós, oramos para todos nós. né? E que Deus venha abençoar suas vidas. Que vocês venham ter uma semana abençoada por Deus. Amém. Quem tiver com enfermidade, que Deus venha curar. Que precisar de uma porta de emprego, que Deus venha abrir essas portas. Amém. Quem tiver algo na causa, na causa da justiça, que Deus venha liberar essa bênção milagrosa na sua vida. No nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então agora nós vamos descer para a nossa casa. Tomar aquele café. né, Amém. Porque nós merecemos Amém. também, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Fica com Deus e até o próximo. Até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém.